Fala aí pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Leonardo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a semana do desbloqueio da mente milionária, que aconteceu na semana passada, né? O Pablo Marçal que promoveu essa semana. Só a né? Só galera de alto nível, assim, que, que fez as lives com ele, né? É, tem muita gente que acompanha, já conhece o trabalho do Pablo. Acorda às 4h59 da manhã para poder acompanhar. E eu sei que tem uma galera que, poxa, ficou louco para entrar, só que na hora de pagar o boleto, né? Na mentoria do, do desbloqueio do milhão, é, do Pablo Marçal... Era final de mês, o Brasil estava com um monte de, de lugar fechado. No meu caso, por exemplo, eu tentei pagar na loteria, cheguei lá tava estava fechada. Eu estava com parte em cartão, outra parte em, é, em dinheiro vivo. Eu precisava né, da loteria, estava fechada, fiquei desesperado. Acabou que eu resolvi tudo, né, entrei, já faço parte. Mas eu sei que muita gente não conseguiu entrar e ficou louco. Né? E fechou, né? deu o horário lá, ele fechou. E muita gente foi de fora, tinha muita gente pedindo, né? Como eu estou lá no grupo, eu estou vendo que tinha muita gente falando: ah, pô, eu falei chamei a pessoa, a pessoa não conseguiu, como é que faz? Então o Pablo resolveu abrir novamente. Então é, eu estou disponibilizando aqui embaixo desse vídeo um link, tá, com um desconto de 500 reais, um super desconto, para se você não conseguiu entrar, é, você tem de novo aí essa janela de oportunidade para clicar aí nesse nesse link e acessar o curso com um super desconto, tá certo? Essas pessoas que não pagaram o boleto, de repente, pela dificuldade, ou então até porque chegou na hora deu medo, né? Porque com essa incerteza de saber quando é que vai voltar, o trabalho e tudo mais, as pessoas ficaram com medo. Mas eu posso falar, assim, eu estou há 10 dias mais ou menos já no curso, e, gente, vale muito a pena, tá? assim A quantidade de material, que o, de conteúdo, né informação que o Paulo entrega, é algo que você assim, vai subir um degrau, dois, três bares ao mesmo tempo. Ah, bom. Se você não conquistou ainda o resultado que você quer na sua vida, provavelmente é porque você não sabe o que você precisa para chegar até lá. Então você precisa estar perto de pessoas que possam te conduzir, mentores. Né? E essa mentoria, é um para mim, assim está sendo maravilhosa, porque o conteúdo que ele passa é, é, é demais. Ainda tem uma comunidade lá que a gente fica trocando, e a informação vem do Pablo, mas também vem das pessoas. Tá? Tem muita gente boa ali, também preparada. Então não perca essa oportunidade, não. E para você ficar... É, é. Agregar valor também, né? Se você clicar nesse link aqui embaixo, é além do, do curso do Paulo, que cara, ele são esse curso mais vários bônus. Eu vou dar um bônus pessoal meu, tá? Que eu trabalho um tempo já com marketing digital. Nesse tempo, eu fiz um investimento alto na, na, na, no meu conhecimento, né? Investir tempo e dinheiro em cursos, né? E eu vou entregar isso para você, algo a mais, né? Que vai te acelerar nesse processo, porque o Pablo sempre defende você ter mais de uma forma de geração de renda, tá? E uma das formas pode ser através da marca digital, que é um pouco do que eu entrego aqui. Eu vou te ensinar lá como é que você faz para se inscrever nas ferramentas, como você consegue criar sua audiência, como você cria um blog, como é que você cria vídeo no YouTube, como é que você é, usa ferramentas de SEO, né, que é para você posicionar o seu conteúdo nas primeiras posições lá do Google, que isso é uma tarefa assim difícil, né? não é tão fácil, assim que você vai gastar um tempo aí para aprender. Então, se você clicar nesse botão aqui embaixo no link e adquirir o curso do Paulo, Além do curso do Paulo, que já é um grande negócio, você ainda vai levar esse bônus, tá certo? Então é isso. Eu e minha família já faz parte, nós estamos muito satisfeitos. Eu tenho certeza que isso vai agregar muito valor para a gente, para as próximas gerações. E eu desejo que você que não conseguiu entrar, você nesse momento agora, nessa pequena janela de oportunidade que foi reaberta, tá? E eu acho que se encerra hoje às 11:59, h 59 não tenho certeza, mas se você estivesse vendo esse vídeo já estiver fechada, já era. Um abraço. Eu desejo que você realmente tenha sucesso nisso, porque realmente, cara, se joga, vale muito a pena. Eu entrei também em janeiro, também fiquei com medo de não de, de, de, de saber se era o momento certo, mas aproveita essa oportunidade, vai, vai com tudo, tá bom? É isso aí, gente. Grande abraço.